estão ligados que videogame é uma coisa barata aqui no Japão, principalmente os videogames retrô que a gente gosta tanto, mas nem tudo aqui no Japão é barato, muitas coisas são muito mais caras aqui no Japão do que aí no Brasil, no entanto mesmo sendo mais caro aqui é considerado barato, mas de onde você tirou essa ideia Sui? A história é a seguinte, eu postei no meu Instagram, @vitorissui, se você não me segue, me segue lá, um vídeo de eu passeando de carro aqui na minha cidade. E uma pergunta de um dos inscritos foi, e Sui, quanto que é o preço do combustível aí? E eu respondi que era em torno de 1 dólar e 20 centavos, e ele achou extremamente caro, só que aqui é barato essa questão me chamou bastante a atenção e aí como trazer isso para o universo dos videogames simplesmente explicando por que, que os videogames são tão caros e foram tão caros no brasil em comparação com outros países e é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje o contexto histórico do porquê de videogames serem tão caros no brasil então bora <risos> Antes da gente falar do hoje, do porquê o PlayStation 5 e do Xbox Series X, as versão top dos consoles, serem sugeridos ao preço de 4.999 um valor muito alto, preço de um carro aí no Brasil, a gente precisa entender o contexto histórico dessa situação. Como que chegamos a esse ponto? Eu acho que o ponto inicial é a lei de reserva de mercado. Já falei da lei de reserva de mercado nos vídeos que eu fiz sobre o Master System. Lá eu explico melhor o que, que ela é, quando que ela surgiu e tudo mais. Mas resumindo para você, caso você não queira ver o vídeo. A lei de reserva de mercado era uma lei em que o objetivo principal era proteger a indústria nacional. Mas proteger como isso? Fazendo o seguinte, produtos importados teria uma tributação bem mais alta que produtos nacionais dessa forma o produto internacional que geralmente tem mais qualidade e isso é normal produtos brasileiros que são exportados eles passam por um controle de qualidade do próprio governo brasileiro muito mais rígida que os produtos que são comercializados internamente isso em qualquer país acontece. Pois bem, esses produtos importados, que geralmente têm qualidade maior, eles iriam entrar no país com valores competitivos em relação aos produtos nacionais. Então, para preservar a indústria nacional, a carga tributária sobre esses produtos foi maior no Brasil. Isso parece que foi uma boa ideia? A princípio, sim. Pois protegendo a indústria nacional, o que, que acontece? Produtos nacionais vendem mais que produtos importados. Consequentemente, a indústria nacional emprega mais trabalhadores. isso é muito bom. No entanto, aconteceu alguns efeitos colaterais ao longo dos anos. A primeira é que uma tributação que o governo fez, já não pode mais ser retirada. Exatamente porque a máquina do governo conta com aquele dinheiro. E o segundo efeito colateral, é que concorrência é salutar em qualquer nível de atividade. O que num primeiro instante protegeu a indústria nacional, também a fez ficar para trás em termos de tecnologia. Dando um exemplo daqui do Japão. O Japão pós-guerra, ele era um país arrasado. Entrando produtos internacionais e importados, que sim, tinham mais qualidade que os produtos japoneses. Isso no primeiro instante foi muito ruim para a indústria nacional japonesa. No entanto, isso mobilizou que as empresas japonesas também melhorassem a sua qualidade. É claro que isso não foi da noite para o dia, nem de um dia para o outro. Isso mobilizou toda uma sociedade e toda a indústria. Primeiro, copiando o que era bom de fora. Depois, quando já tinha o domínio sobre aquilo, começar a fazer os seus próprios produtos com uma qualidade equivalente ou superior. Por isso que muita gente pergunta, aí no Japão não tem tarifação sobre produtos importados? Para a maioria dos produtos não, o grosso mesmo é o frete. Muitos produtos, inclusive como alimentos, por exemplo, chegam no valor equivalente ao de seus países de origem. Por isso que os produtos importados brasileiros têm um nível de tarifação tão alto do que nós chamamos de encargos tributários. Pronto, até aqui tá tudo certo, né? Tá, mas por que, que uma empresa ela não faz os produtos todos no Brasil? Bom, tem algumas coisas que é possível uma empresa fazer dentro do território brasileiro. Uma delas é as embalagens, os manuais, até mesmo algumas coisas de plástico. No entanto, muitos equipamentos eles precisam de uma tecnologia e de maquinário que não tem no Brasil. Por isso vem de fora e algumas empresas tentam fazer algo para baratear o custo dos impostos da carga tributária nesses produtos. Que é a montagem dos produtos no Brasil, gerando empregos no Brasil e diminuindo os impostos sobre aquele produto. Mas algo que vocês sempre me perguntam é o seguinte, determinada coisa é muito caro? Esse valor é caro? Algo que eu tenho que falar para vocês. Aqui no Japão ninguém reclamou dos preços dos consoles de nova geração. Tanto do Xbox Series S e X Como do Playstation 5 Porque esses valores sempre são os mesmos Tirando o Playstation 3 que teve um valor muito acima do normal Ele foi vendido a 500 dólares Isso há 9 anos atrás O preço dos consoles sempre girou em torno de 400 dólares E nunca mudou de preço Dando um exemplo do Playstation 4 e do Xbox One Eles foram comercializados sempre a 400 dólares Quando era lançado um novo modelo esse novo modelo, ele herdava o um valor de 400 dólares. E os modelos mais antigos barateavam o preço. Até mesmo quando saiu as versões Pro, Xbox One X e Playstation Pro, eles foram lançados a 400 dólares. E as versões de entrada diminuíram para 300 dólares. Então essa variação de preços não existe aqui. Eu digo essa variação de preços que ocorre absurdamente no Brasil, em que um console de lançamento é lançado num valor estratosférico. Quase que incomprável. E depois ele vai diminuindo de preço. Mas esse valor é culpa de quem? Olha, uma coisa é certa, se você perguntar para qualquer pessoa que tem uma empresa no Brasil, ela vai dizer que é muito difícil você conseguir mantê-la aí no país. Isso independente do porte que ela esteja, micro, pequena, média ou grande, todas as empresas têm que rebolar bastante para conseguir se manter vivas no Brasil. Então, algo que eu queria que você entendesse. As duas pontas desta corrente, tanto as empresas que fazem os consoles, como o consumidor final, você nenhuma dessas duas pontas tem culpa nessa conta o problema é o que está no meio e não tô dizendo dos atravessadores não eu digo que são anos e anos de uma tributação não tão boa do governo brasileiro então muita gente fala que eu defendo muito as empresas mas é sério as empresas passam anos vendendo consoles no prejuízo para conseguir obter lucro a partir da venda dos jogos por isso eu não critico pirataria especificamente no brasil porque realmente comprar os jogos e os videogames no nosso país Realmente é um artigo de luxo. Aí você vai me perguntar, então qual que é a solução isso aí? Tá aí algo que eu queria discutir com vocês. Como eu falei, não consigo imaginar as empresas e você, consumidor final, como culpado dessa história. No entanto, a máquina do governo brasileiro, ela precisa desses tributos para funcionar. Isso está certo? Evidente que não. Mas como fazer se o Brasil teve anos e anos dessa tributação e de uma hora para outra perder esses recursos? É algo complicado. E para falar a verdade, você mesmo que tem amigos contadores sabem disso. Uma pessoa comum como eu ou você nunca vai conseguir entender o sistema tributário brasileiro. Exatamente pela sua complexidade. Outra curiosidade é que falam que a moeda japonesa, o iene, ela é uma moeda que tem pouco valor. Bom, não é bem assim. Existe uma paridade, uma moeda de 100 ienes, ela equivale mais ou menos a 1 dólar, exatamente pelo imposto que paga o consumidor final, que é 10%. O valor do dólar em relação ao iene é exatamente mais ou menos assim, 110 ienes equivale a 1 dólar. E essa variação acontece há muito tempo essa estabilidade em relação aos valores essa paridade eu me lembro que a primeira vez que eu perguntei foi para o meu tio isso quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade então há mais ou menos 30 anos atrás eu perguntei quanto que custa um dólar em relação a um iene e ele me respondeu 110 ienes então você vê que há muito tempo os valores de iene e dólar eles são os mesmos isso é estabilidade. E não o valor que a moeda tem em relação à moeda estrangeira. Ah, e tem mais uma coisa. Ano passado teve uma redução de impostos em relação aos videogames. Tá certo que não foi muito. Porque a variação de 60%, se eu não me engano, ficou entre 16 e 40. Mas isso não adiantou muita coisa exatamente porque o dólar disparou. Principalmente no Brasil. E foram de dois anos para cá um aumento substancial. Que acabou refletindo zero no preço dos videogames atuais mas eu quero saber de você é um assunto polêmico, eu sei mas qual a sua opinião? o que pode ser feito para os videogames abaixarem de preço no Brasil? e volto a repetir as pontas dessa corrente tanto quem produz os consoles quanto você consumidor são os menos culpados Creio eu que as empresas fazem o máximo possível para continuar existindo. Claro que elas têm como objetivo o lucro, mas esse lucro não é para ficarem milionárias apenas. No caso do Brasil, para continuar produzindo e vendendo dentro do mercado nacional. Ah, e não se esquece: me segue lá no Twitter e no Instagram, VitoriSui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui no canal. Então me segue lá, arroba VitorIssui, no Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui, mais uma vez obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.